Nós estávamos falando inicialmente a respeito do número de brasileiros que estão fora do país. O senhor já havia dado a informação de que há aproximadamente 5 mil brasileiros no total que estavam fora. É, desses 5 mil, 3 mil já teriam voltado para casa, certo? E que, é. e que grande é, parte verdade, deles está em um Portugal. É, nós ainda temos brasileiros no exterior cerca de seis mil, um pouco mais. É, então, os 3 mil já repatriados são além desse número. Então, nós começamos, na verdade, com quase 10 mil. É, e já, estamos, já conseguimos trazer de 3 mil, estamos com 6 mil e tantos, é, cerca de 6.700 que é, ainda precisam voltar e estamos trabalhando por todos eles. Ministro, até em relação a essa repatriação dos brasileiros que estão em outros países, até acho que muita gente tem curiosidade, inclusive os familiares. Chegando aqui no Brasil, qual deve ser o procedimento? O que deve ser feito? As pessoas ficaram em quarentena, em isolamento? Terão algum, algum acompanhamento específico? Claro, aí vai depender da orientação da, das autoridades sanitárias, Ministério da Saúde, Anvisa, no momento da chegada. Né? É, é claro que essas orientações são... É... São dadas ali no, no momento, as pessoas já mais ou menos conhecem, né? Tem um teste, eh, da, se for positivo, evidentemente, a pessoa fica em isolamento e, e assim por diante. Mas eh, nossa preocupação, sobretudo, é né, ajudar a colocar os brasileiros que estão em dificuldade no exterior, aqui no Brasil, no aeroporto, e a partir da chegar no aeroporto, aí todos esses procedimentos eh, são basicamente administrados aí pelas autoridades sanitárias, né? O que a gente observa também, ministro, é que, é, por exemplo, muitos desses brasileiros foram à viagem a passeio e aí tinha ali um pacote com hotel, com todo o serviço e tiveram de ficar fora do Brasil e compreende-se claro, evidentemente, o motivo, mas tiveram de ficar fora do Brasil. De que maneira é oferecida uma assistência? Como que é a relação aqui do Ministério das Relações Exteriores com os outros países? É diretamente com cada governo ou essas pessoas precisam procurar os seus direitos, de repente, direto com companhia? com os próprios hotéis, qual que é a assistência do Ministério com essas pessoas? Claro. São muitos casos diferentes, né? com governos nós estamos, estamos negociando aqueles países que restringiram voos, por exemplo, vou dar um exemplo do Marrocos, que é um bom exemplo, vocês mencionaram que ontem nós, inclusive para motivar todas as pessoas em todos os países, destacamos muito o sucesso que nós já tivemos em trazer as pessoas do Marrocos. Né? Então, lá foi necessária uma negociação para a gente estender o prazo que o governo marroquino tinha estabelecido para fechar o seu espaço aéreo. Porque nós não tínhamos conseguido o, o voo uh, que os carinhas brasileiros, dentro do prazo que eles tinham dado, conseguimos negociar e eles estenderam o prazo. Então, para dar um exemplo das negociações diretamente com o país. Né? É, nós estamos também tratando com uh, as Como? companhias aéreas uh, brasileiras, que têm operação no Brasil, então, o Lacan Bo, Avianca, TAP, Azul, todas elas de diferentes maneiras para buscar brasileiros que já tinham, às vezes, passagens nessas companhias, os voos foram compelados, ou em outros casos, voos específicos para buscar brasileiros. Então, isso é outra outra frente muito importante, aí com muita ajuda do Ministério do Turismo, da Embratur, e as companhias estão muito mobilizadas, dando uma grande contribuição. Essa é uma segunda situação. E é, essas dificuldades que os brasileiros estão tendo com é, hotéis, às vezes que né, estão já não permitindo que eles fiquem, esse tipo de coisa, é, claro que a gente não, não pode negociar diretamente, é difícil com, com os hotéis, mas é, então o, os consulares e embaixadas podem, digamos, orientar, dar algum tipo de, de assistência, mas por isso é que é tão urgente a gente realmente trazer é, as, as pessoas de volta para o Brasil, pela dificuldade, sobretudo, onde eles se encontram de não tem onde ficar. Né? Então, esses casos nos preocupam muito, muito especialmente. Né? E, em alguns casos, nós temos eh, a capacidade de, de assistência consular, mas isso é, é limitado. A né? não tem como manter, eh, digamos, indefinidamente as pessoas, mesmo porque, até se a gente pudesse, por hipótese, custear, digamos, até a vida dessas pessoas, e, em muitos casos, os hotéis não querem mais que as pessoas fiquem, né? querem fechar, querem não ter mais hóspedes, Então, por isso, a, a urgência. Né? então é, são essas várias frentes cada uma de uma maneira, uma geometria aí, variável em cada país e, mas nós estamos atuando em todas essas frentes e algumas outras né? Ministro, nosso analista de política, o Caio Junqueira tem uma pergunta para você pois não. Oi ministro boa Sim, tarde né? tudo bem? <risos> o ministro, é, dá para ter uma previsão desses 6 mil brasileiros é, com qual prazo que vocês trabalham qual a estimativa de vocês para todos já estarem em solo brasileiro? Olha, é dar uma estimativa, né? E nós estamos trabalhando para que tudo seja o mais rápido possível. A gente sabe a angústia que as pessoas estão vivendo, as condições difíceis, né? Então é, é difícil dar um prazo, porque isso depende muitas vezes dessa mobilização das companhias aéreas que estão ajudando muito, mas que também tem uma capacidade operacional que muitas vezes é limitada, né? É, depende da negociação com, às vezes, com outras, por exemplo, companhias marítimas. Né? Para dar um exemplo também, é, um, um navio com 700 brasileiros a bordo aportou em Lisboa, desses 700 nós já conseguimos é, solução de repatriamento de 500, é, faltam os restantes. É, isso depende de uma negociação, no caso, por exemplo, com a companhia marítima, que, para ver se ela tem a obrigação de, por exemplo, de trazer as pessoas nesse, nesse caso. Então, é a gente gostaria que né, poder dizer, olha, hoje a gente vai conseguir a solução para todos. Mas é, queremos que seja o mais rápido possível, realmente. É, compartilhamos aí da, dessa angústia que as pessoas estão vivendo lá e, e, e as famílias aqui. Ministro, ministro é, aqui é Kenzo, do Estúdio de Brasília. Ministro, gostaria de saber se existe algum país, ministro, onde há o maior número de brasileiros para serem repatriados e como vocês estão estudando fazer a repatriação desses brasileiros. Vocês têm esse levantamento? Pois não. É, no momento é Portugal, é, onde nós temos é, faltando mais ou menos 2 mil, 2 mil brasileiros para repatriar. É, aí, basicamente, negociação com várias companhias aéreas, para fazer. já foram repatriados... É, quase 1.500 voos nesses últimos dias, cada dia tem voos aí chegando e trazendo mais brasileiros de Portugal, é onde há, no momento, maior quantidade. Ministro, agora aqui também de Brasília, Basília Rodrigues, eu gostaria de saber se existe algum país onde o consulado brasileiro está fechado. Isso porque a gente tem recebido é, denúncias, reclamações de brasileiros que estão lá fora. Há algum país em que o consulado brasileiro esteja fechado ou está funcionando bem em todos os países? Obrigado por você perguntar, porque é importante esclarecer. Todos os consulados, todas as embaixadas do Brasil estão funcionando. É, em alguns casos tem que fechar pelas normas locais, países que é, não permitem mais que os prédios, onde os casos são localizados os consulados às vezes abram, né? Os países estão exigindo que as pessoas fiquem Muitas vezes restringindo, inclusive, a circulação na rua, né? com bloqueios, com é, toque de recolher. Então, o, os casos onde a pessoa baixa na porta, do consulado está fechado, é por restrição local, das autoridades locais. Mas isso não quer dizer que os consulados, as embaixadas não estejam trabalhando. Muito pelo contrário, né? estão trabalhando nos regimes de, que se aplicam em cada caso, de teletrabalho, trabalho, plantão ou como seja. É, e... É, Negociando, ajudando a negociar esse tema das companhias, avaliando, reunindo as informações, que é fundamental. Né? A gente tem que saber onde estão, quais são os brasileiros, orientá-los. Mas por isso é que é importante também que as pessoas, e que a gente tem insistido, fiquem atentas às nossas redes sociais, que é a melhor maneira da gente manter a informação permanentemente atualizada, de quando vai ter voos de repatriação, etc. Mas então, eu queria garantir tanto nós aqui, esse grupo que transformamos, tem dezenas de pessoas, acho que umas 80 pessoas estão trabalhando nisso direto, mas o Ministério todo, os 1.500 diplomatas brasileiros, os outros funcionários do Serviço Exterior, tanto em Brasília quanto ao redor do mundo, todos estão trabalhando, de alguma maneira, pela, pelo retorno dos brasileiros. Então, algumas embaixadas consulados podem não estar fisicamente abertos, mas todos estão abertos, de alguma maneira, tem também a questão, às vezes, as pessoas telefonam, os telefones estão, as linhas estão é, totalmente é, congestionadas, muitas vezes, a pessoa não consegue falar na, nas primeiras tentativas. Mas, é, e, e, eu queria deixar claríssimo, né? a gente está totalmente disponível e trabalhando incessantemente. Mas, por isso, também é importante que as pessoas façam chegar é, as informações sobre onde estão, sobre a situação que, que estão vivendo para a gente poder continuar mapeando isso e resolvendo todas as situações. Está certo, ministro. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Pois não. Só um instante, ministro. A gente está tá, tá ao vivo agora aqui na CNN Brasil e a gente tem uma notícia de última hora. Eu peço para que o senhor aguarde essa ligação só um minuto para a gente dar uma notícia de última hora que acaba de chegar na nossa redação. Vamos aproveitar, então, que o ministro Néstor Arujo está vamos. com a gente. Ministro, o quanto essa decisão do COE impacta aqui também para o Brasil? É, vamos ter que avaliar, né, uma decisão que já se vinha especulando e agora vamos uh, avaliar o, os impactos disso. Teremos que, teríamos que pensar, né, eu acho que o mundo todo, né, está mobilizado aí contra o vírus e isso será certamente compreendido dentro dessa situação extraordinária que... Que está se vivendo. Né? Mas uh, continuamos com essa prioridade aqui do governo todo, claro, de combater a, a propagação uh, do vírus, no nosso caso do Tabaraty, claro, muito especialmente de fazer os brasileiros de volta, uh, mas uh, acho que isso faz parte né, desse quadro realmente inédito que está se vivendo no mundo. É, o que queremos é saúde para todos. né? Primeiro que todos nós estejamos com saúde para que possamos aí tocar em frente e seguir com todas as programações. Ministro, é, eu gostaria... Elisa falando agora, eu gostaria de acrescentar aqui uma pergunta. É, aproveitando que nós estamos aqui em um domingo imaginamos que boa parte das famílias estejam dentro de casa, seguras e até assistindo a programação aqui da CNN Brasil, suponhamos que uma família tenha um parente, um filho, uma tia, alguém fora do país. De que maneira a família aqui no Brasil pode ajudar nesse processo de trazer esse brasileiro de volta ou, na verdade, nem há o que ser, o que ser feito, é realmente uma missão aí do Ministério é, junto com os outros países? O fundamental é nós sabermos onde a pessoa está e em que condições e temos um telefone de contato nessa pessoa. Então, o ideal é a família procurar o Itamaraty aqui, a nossa central, esse grupo de crise, eh, nos telefones que estão no, no site do Itamaraty, eh, dependendo da região né, onde está a pessoa, eh, ligar e dar o, os dados para contato com a pessoa. Porque aí nós conseguimos colocar a pessoa nas listas e contactá-la para ver a disponibilidade de voos, informar da disponibilidade de voos e esse tipo de coisa. E, e depois também ficar acompanhando através da, das nossas redes também a onde vai ter ou onde vai ter repatriação. Então, o ideal é comunicar imediatamente a nossa central aqui, nós vamos conferir se essa pessoa já está contactada no local, pelos consulados, já está localizada, já está dentro do, das listas aí de repatriação. Ministro, até eu gostaria de reforçar aqui para o pro nosso telespectador, o pessoal de casa que acabou de ligar aqui na CNN Brasil, que o COE, Comitê Olímpico Internacional, admite... Adiar então os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que seria realizado entre os meses de julho e agosto, até depois de um forte apelo por todos os atletas, por também o cancelamento de alguns eventos pré-olímpicos em vários países que foram atingidos pelo coronavírus. Então a gente está reforçando a informação que o COI já admite adiar os jogos, os jogos Olímpicos e por uma determinação, por uma regra, os Jogos podem ser adiados até o ano de 2020. Se passar desse prazo, aí os Jogos vão ter que ser realizados depois depois de um prazo de dois anos. Então, a gente está reforçando a informação aqui ao vivo na CNN Brasil para você ficar muito bem informado. É, ministro, aproveitando, Elisa falando aqui novamente, se o senhor já tiver citado e, de repente, eu tiver perdido essa informação, desculpe, mas qual que é o país que tem, neste momento, mais brasileiros tentando voltar aqui para o Brasil? É Portugal. Portugal tem mais brasileiros, ainda dois brasileiros, é, dois mil brasileiros ainda faltando voltar para o Brasil. É, mas de lá Portugal já conseguimos trazer cerca de 1.500. Perfeito, obrigado. E até, ministro, um pouquinho antes da gente dar essa informação, essa notícia de última hora que o COE admite, né, já de aos Jogos Olímpicos, o Kenzo Matida, nosso âncora lá em Brasília, tinha uma pergunta, Kenzo. Então, Cássio, eu gostaria de saber do ministro em relação aos brasileiros que estão na Itália, se o governo brasileiro tem alguma informação sobre esses brasileiros, como eles estão, se eles estão querendo ser repatriados, qual a situação dos brasileiros na Itália, que a gente sabe que a gente tem noticiado frequentemente aqui na CNN Brasil que a Itália é o país que enfrenta o pior momento nessa situação do enfrentamento ao coronavírus, ministro. É, não, certamente é um país proporcionalmente mais atingido, né? E está com, se eu entendo, né? Com uh, quarentena total no país inteiro. Então os brasileiros estão lá, estão uh, cumprindo essas determinações todas uh, e nós não temos assim notícia que tenha chegado que os brasileiros que estejam em dificuldades para retornar eh, ao Brasil eh, nesse momento, e querendo, querendo e não podendo. Então, eh, mas estamos totalmente abertos a, a ver eh, ações e e contribuir para isso na medida que for e que for possível. Mas eh, então, eh, Itália no momento não, não, apesar claro de é um país tão estão atingidos pelo vírus, não é um país onde haja uma concentração muito grande de brasileiros eh, querendo algum tipo de a, a assistência na eh, repatriação. Isso tem dado mais desses países onde houve muitos voos cancelados, onde as pessoas estão tendo esse problema de não poder ficar em hotéis, etc. Então, aos brasileiros que estão na Itália, assim como em qualquer lugar, nós recomendamos que sigam estritamente as orientações do governo local, as determinações que estão sendo tomadas em cada caso, e que nos procurem, se tiverem alguma dificuldade desse tipo de precisar voltar, estão encontrando uma dificuldade... Que uh, tenta claro, sempre primeiro com o consulado, embaixada local, mas se houver dificuldades que eu expliquei, pela, pelo congestionamento de linhas, esse tipo de coisa, que liguem aqui para os, uh, esses números de atendimento, ou que liguem direto também, se quiser, para esses números de atendimento da nossa central aqui, que informem na sua situação, e isso tudo entrará no nosso, nosso mapa. Ministro, é, por favor, agora veio aqui uma dúvida, Eu não sei Sim. se o Ministério das, de Relações Exteriores já tem esse dado, até porque são muitos brasileiros, mas vocês têm uma estimativa, por exemplo, ah, a maior parte dos brasileiros que estão fora do Brasil tem mais de 60 anos, fazem parte de um grupo de risco ou são mais jovens, existe já esse levantamento de informação ou ainda não? Não, nós não temos sistematizado aqui assim, por, por faixa etária, por, por grupo de risco, não. É... Nós temos sempre que possível, quando há algum tipo de... a gente pode interferir, digamos, na preferência, de pessoas que entrarão não entrarão nos voos, Basílio, recomendar que forma sejam forma né, de pessoas de risco, né? mais idosas e famílias com crianças, né? Que sempre tem é, enfim, situação particular. É, mas isso também depende muito caso a caso. E, de toda forma, é, nós, como reitero sempre, temos compromisso de ajudar a trazer todos os brasileiros, né? independente de ser do grupo de risco ou não, é claro que o ideal é que as pessoas do grupo de risco tenham esse tipo de, de tratamento especial, mas uh, independente do grupo, o nosso compromisso é o mesmo. Kenzo, por favor, queres fazer mais uma pergunta? Vamos lá, eu tenho uma pergunta, mas antes de mim eu passo a voz para a Basília, pois não, Basília? Ministro, está é, aí no nosso radar uma reunião prevista do G20 para esta semana. Isso está mantido no calendário? O Brasil participa? Vai ser por meio de videoconferência? E quais os assuntos vocês vão tratar? Sim, é, a presidência atual do G20, que é a Arábia Saudita, manifestou que quer fazer uma videoconferência dos chefes de do Estado do G20 é, realmente esta semana. Nós consideramos que seria muito útil ter uma discussão nesse nível, nós já tivemos, assim, eu já participei de eh, três teleconferências aí com um grupo menor de países, de ministros do exterior de alguns países, eh, a maioria deles também membros do G20, eh, e, eh, e pareceu que é muito útil esse tipo de coordenação eh, para os países, pelo lugar, compartilharem aquilo que estão fazendo eh, para a contenção, é sempre útil eh, saber as ideias, as políticas que estão sendo implementadas, dos outros países, inclusive, no Itamaraty, nós que nossos postos no exterior fiquem sempre atentos e nos passem a gente fazer uma tabela de, digamos, boas práticas, práticas que estão sendo implementadas de, de contenção. Por exemplo, a Coreia tem eh, muito sucesso na eh, contenção do vírus, foi um país inicialmente mais atingido, mas já diminuiu muito né, a incidência. Então, eh, compartilhar essas práticas é uma coisa importante. Nós também temos, acho que, excelentes práticas a, a compartilhar. Isso é uma dimensão. Outra muito importante no do G20, que é um órgão que nasceu, basicamente se tornou, digamos, ganhou a relevância que ele tem hoje na crise econômica de 2008, então é um órgão que tem uma vocação econômica. Uma dimensão importante, então, de discutir no G20 é o impacto econômico de toda a situação gerada pelo vírus, como que a gente pode minimizar o impacto sobre a economia mundial. É, isso é bom que haja uma coordenação, é, é óbvio que todos os países estão sendo atingidos mas é importante minimizar isso é, em termos de manter o nível de emprego, manter minimamente o nível de atividade, né? o Brasil, como vocês sabem, tem tomado é, medidas muito importantes com isso, o presidente já anunciou, o ministro Paulo Guedes já anunciou, é, e é importante que a gente mostre isso para os outros países, porque os outros países também mantenham, na medida do possível, políticas de manter a demanda, de manter o... O consumo, é, claro, grande parte está sendo afetado, mas manter é, o estímulo para que é, o impacto seja menor. Então, é manter a demanda global é, minimamente aquecida, minimamente funcionando, isso é algo que pode, deve ser discutido no, no G20. Então, nos parece que é uma, seria uma teleconferência muito importante, sim. Ministro, deixa eu aproveitar, por favor, a sua disponibilidade de estar conversando agora, exclusivamente com a gente aqui, CNN Brasil, desses brasileiros que estão é, fora, tentando voltar para casa. Existe o registro de algum deles estar doente, de algum deles ter pegado a doença, o novo coronavírus? Não, até o momento, não, que eu tenho chegado, não. É, esperava que nem continue assim, né? Mas no momento não, não temos nenhum registro, não. Ministro, até, a gente, até ao longo dessa programação especial, a gente estava conversando né, com diversos brasileiros que moram em outros países e também de pessoas que estão tentando né, voltar para a sua terra natal. Uma coisa que a gente se preocupa muito é a questão da quarentena. O que, que as pessoas estão fazendo? O que, que elas podem fazer? Ainda mais pessoas longe das suas famílias, longe das suas casas. Há um tipo de acompanhamento aí do Ministério, de tanto psicológico como também para cuidar da saúde mental dessas pessoas? Vocês estão falando, calma, a gente vai pegar vocês, a gente vai resgatar, só precisa de paciência. Está feito esse trabalho de acompanhamento? Olha, é, a gente tem que se concentrar na questão operacional, né de conseguir os voos, conseguir os transportes. É, nós já né, fizemos, no caso dos países vizinhos, às vezes, transporte terrestre, algumas pessoas, por exemplo, né, que... Estavam na Argentina com dificuldade de, de sair, a gente já conseguiu, não tinha problema nenhum, porque a restrição argentina não se aplicava a mais ou menos, algum problema de fronteira. Só para dar um exemplo, aqui, então a gente tem que se concentrar nessa questão operacional antes de tudo. E é, estar atento para, acho que, a situação dos brasileiros que estão ficando sem dor de ficar, né? não poderem mais ficar em, em hotéis. Isso, é como eu digo, é limitada a capacidade que nós temos de, de prover uh, para esses brasileiros alguma uh, assistência. Tem também o fato, de dizer, a nossa rede de embaixados e consulados, o maior que seja, ela, enfim, não, é, não, não tem um consulado brasileiro em cada cidade, né, óbvio, então, em muitos lugares não há consulado próximo. Uh, então, essa interação direta é... Uh, é muitas vezes difícil. Né? Então, dizer que essa parte psicológica, que obviamente é fundamental, é, a nossa contribuição é essa é que nós temos procurado passar, que eu tenho procurado passar, às vezes, de que nós estamos fazendo tudo, é, de que ninguém será esquecido, que as pessoas dentro das dificuldades é, fiquem o mais confiantes possível, que tenham confiança, que tenham esperança de que brevemente vão conseguir voltar para casa. É, eu acho que a nossa contribuição psicológica, se pode posso dizer assim, é por essa nossa uh, ação incessante aí de conseguir uh, os voos, de conseguir o, o repatriamento. Brasília, quer fazer mais uma pergunta? Oi, ministro, é o Caio Junqueira aqui de novo. Eu queria Sim. fazer uma pergunta sobre os acordos comerciais, de que maneira o coronavírus... É, impacta ali o andamento desses acordos que o Itamaraty tem feito com outros países, principalmente o acordo é, do Mercosul com a União Europeia, né, que é tido, considerado é, como o grande feito aí é, dessa gestão. né? Isso. É, e em todas as medidas que têm sido tomadas, por exemplo, na América do Sul, é sempre é, com a tentativa de não prejudicar o comércio. Né? Isso, na medida do possível, nós estamos procurando manter é, que o trânsito de mercadorias é, é, permaneça é, o menos afetado é, possível. E é, com o restante do mundo, também, claro, isso depende do né, transporte marítimo e, e aéreo, né, sobretudo marítimo. É, é, o importante é que todos os países, aí vem a importância, por exemplo, do G20, né, se coordenem para que o comércio marítimo seja o menos impactado possível, né, é, e também por via aérea. É, isso, enfim. É fundamental para manter, como eu dizia, a demanda mundial no nível mínimo para permitir que o impacto não seja tão, tão severo. É, mas isso depende muito de, de relação mundial e de que haja um compromisso de manter as linhas, né, as linhas marítimas, as linhas aéreas, o comércio de mercadorias. É, e é, as negociações de novos acordos em curso, claro que elas ficam, de alguma maneira, prejudicadas, porque já não é possível fazer. Em muitíssimos casos, as reuniões presenciais de negociadores, que são essenciais para ir tocando as negociações. Mas também, na medida do possível, se mantém reuniões por teleconferência, por videoconferência. E com a União Europeia, por exemplo, nós a negociação já foi concluída no ano passado, como você sabe. Estamos na reta final da revisão jurídica dos termos propriamente do do acordo, isso estava bem avançado. É claro que, com todo mundo tão dedicado ao redor do mundo ao é tema da contenção do coronavírus, às vezes sobra um pouco menos de tempo para isso. Mas é, esperamos que não seja um, uma, é, um problema definitivo, que tudo se retome e volte num ritmo normal. As outras negociações que se concluam, né, a revisão jurídica da União Europeia, que se termine as negociações com o, curso, com o Canadá, com a Coreia, com a e, e que, portanto, essa nossa frente comercial não não sofra. né? E acho que, através daí, poderemos dar uma contribuição a, a minimizar o impacto econômico da toda essa situação que nós estamos vivendo, e gerando confiança de que a vida vai voltar ao normal, de que o comércio vai voltar ao normal, de que os acordos voltarão a funcionar plenamente, novos acordos serão negociados. Temos também um compromisso com isso, Acho que assim que passar o pico dessa de, de, de, de, de questão do dia, é claro que a gente não quer pensar muito, que a gente está tão preocupado com hoje, né? Mas assim que passar esse pico, essa agenda comercial tão intensa que nós temos, certamente vai ser um dos elementos importantes para eh, voltar a termos o crescimento que nós eh, né, estamos eh, estruturados, né? e eh, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Ministro, até eu gostaria de reforçar aqui com você, eu gostaria de saber se você fez o teste para o coronavírus, porque você estava também na comitiva né, do presidente Jair Bolsonaro. Chegou a fazer o teste e o resultado deu? Isso, duas vezes, duas vezes negativo. Fizeste, perdão, falhou a ligação, fizeste duas vezes? Fiz duas vezes o teste, duas vezes deu negativo. negativo. Tá, é, para a gente poder é, fazer um, um apanhado final aqui, só para reforçar, ministro, antes de encerrar nossa ligação, para quem está assistindo, então, todo brasileiro que estiver fora do Brasil e precisar solicitar esse serviço com o Ministério das Relações Exteriores, é só acessar o site do Ministério, certo? Tem uma planilha, isso? isso? é isso é o fundamental, é acesso dentro, o site do nosso Ministério, tá? tem telefone para a pessoa ligar, dependendo da, da região, do continente que estiver, eh, liga, fala da sua situação, onde está, em que condições se encontra, e eh, se essa pessoa ainda não estiver nas listas nós temos, ela entrará na... Né? Ali, passará a ser informada sobre uh, quando que haverá boa, quando que haverá repatriação. Obrigado, então, ministro, pelas informações.